É hora do duelo! Salvação, in internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! E vamos para mais um duelo! Vou iniciar o duelo ativando a caridade graciosa! Essa carta permite sacar três cartas uh, com uh. que descarte duas! Eu invoco Sangam! E antes de acabar o meu turno, coloco uma carta virada para baixo! Se você perdeu os duelos anteriores, clica aqui no card e confira a playlist correspondente. Servant, Lajin, Revelar armadilha. Sufão de ataque. Essa carta muda a posição de batalha dos nossos adversários. Eu ativo a troca de coração. So, essa carta me permite controlar o monstro do adversário That's impossible. E agora eu sacrifico o junto com o Sangar Para invocar a Rainha Cosmo Muito bem, Rainha Cosmo Ataque direto uh. I end my turn I activate my spell card No, It's all over for you Ah uh. Uh! I end my turn. Minha vez, jogo a carta mágica monstro que renasce tell me you're to it. Para trazer de volta a rainha Cosmo E agora invoco o meu tomate místico Tomate místico, ataque E como os dois têm o mesmo ataque, os dois são destruídos E quando o tomate místico vai para o cemitério Eu posso invocar um monstro com até 1500 de ataque direto do baralho What? De novo! What? De novo! Ah, Eu What? também tenho a minha! Aí é Cosmo, ataque! Tá Ataque direto. Ah, Coloque uma carta virada pra baixo. E termino o meu turno. I activate my spell card. Eu invoco a parede da ilusão Bruxa, ataque Rainha Cosmo, ataque Parede da ilusão, ataque diretamente I end my turn Turn my monster from the graveyard to the field. Monster Reborn! O quê? Não, não! I activate Megamorph! Impossível! Ah, grande erro! Você atacou é a parede da ilusão! E graças ao seu efeito, a sua carta sai do campo! O que significa. Em outras palavras. Ataque direto! E é isso aí, conseguimos! Ha, mais sorte da próxima vez! E do então isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui! Conto com sua presença no próximo vídeo! E até a próxima!